Boa noite para você, nosso esporte center começando nesta quinta-feira, essa primeira hora vamos, pa vamos passar pelas principais notícias do dia, mas também na sequência tem pós-jogo por aqui porque tem bola rolando do Campeonato Brasileiro também e mais uma rodada de meio de semana. André Kifuri, seja muito bem-vindo, sempre bom estar contigo amigo, um beijo. É sempre bom, Glaucia, muito obrigado, o prazer é todo meu, uma ótima noite a você fã de esportes e vamos ficar aqui nesse estúdio mais tecnológico, Não, né? em pé até às nove da noite, depois troca de pessoal, o Sport Center prossegue, mas a gente começa é, desse jeito, é gostoso aqui também. Boa, e vamos logo começar falando deste cara aqui. Vamos. Everton Cebolinha fez a sua estreia com a camisa do Flamengo, Pedro Henrique Torre traz a reportagem pra gente. Expectativa no alto, estádio abarrotado, janela de transferências, enfim, aberta, e Everton Cebolinha passa acelerado por ela rumo ao campo. O novo camisa 19 do Flamengo estreou contra o Juventude em Brasília. Três chutes no gol, três chances criadas. Ainda longe do ritmo ideal, mas já um tempero especial, a receita cada vez mais incrementada de Dorival Júnior. Eu acho que é o Everton... É, teve uma estreia tranquila, logicamente que ainda pode evoluir muito, vai crescer muito, eu não tenho dúvidas disso. Tudo é questão de tempo, desenvolvimento, trabalho. Ele está praticamente há quase 90 dias sem, sem uma atuação oficial e é natural que ainda deva sentir um, uma certa oscilação até que encontre uma regularidade, até que encontre as uh, suas melhores condições. Foram 22 dias de treinamentos até a estreia. dribles, uma assistência e agora uma opção de peso para Dorival Júnior. E a pergunta insistente, onde vai jogar a Cebolinha, foi até respondida, mas apenas em parte. É diferente, fiquei muito tempo parado, quase 80 dias, se eu não me engano. Você acaba sentindo um pouco de ritmo de jogo, né, na hora de, de acelerar a jogada, seja um passe simples. Mas eu estou trabalhando isso aí durante os treinamentos para estar tá o mais rápido possível apto é, na minha forma física, na minha forma mental e na minha forma técnica. Acho que é um grupo muito qualificado, né? É, quando tem um grupo ser muito qualificado, obviamente que vai ter estes, estes questionamentos, mas o professor tem ter dado a oportunidade para todo mundo. Nessas últimas partidas é, ficou nítido isso, todo mundo é, jogou, acho que com exceção do, dos goleiros, né? que é uma posição é, mais difícil. Mas todo mundo tem jogado, todo mundo tem correspondido bem E creio que só o nosso grupo tem a crescer com isso Cebolinha entrou no segundo tempo na vaga de Pedro Logo se posicionou no seu habitat Bem à esquerda do campo, quase colado à linha lateral Gabigol alternou entre a referência e mais à direita É diferente da dupla do primeiro tempo que Dorival enfim encaixou Como diz o jargão da bola Ocupou mais a faixa de Bruno Henrique, mas são características bem distintas. É ágil, mais driblador e tem facilidade no passe. Deu uma assistência para o gol de cabeça de Lázaro, o quarto gol em jogada aérea do Flamengo na partida. O sexto nos últimos três jogos, uma especialidade recente do time. Com a janela aberta, Dorival tentou responder onde vai jogar Cebolinha, do banco ao lado esquerdo, bem aberto. Uma opção para apimentar um Flamengo que parece ter achado o ponto certo da receita na temporada. Na tela aí pra gente, os números e rankings de Everton Cebolinha quando esteve em campo ontem em sua estreia com a camisa do Flamengo. Ações com bola no ataque, 42. Ações na área rival, 9. Dribles tentados, 3. Chances claras criadas, duas. Chutes, três. Progressões com a bola, cinco. E metros avançados com a bola, 187. Ali a maioria dos quesitos em primeiro no ranking do time, duas ali em segundo. Entrou para o segundo tempo o Everton Cebolinha, mas algumas coisas ainda para ponderar, né André, quando a gente fala nessa possibilidade de ele, ter, de ele ser titular já no time do Dorival uhum. Dorival falou pós-jogo ele também, de ainda não estar na sua melhor forma, mais de 80 dias sem jogar depois que saiu do Benfica tem isso para que ele possa jogar os 90 minutos, claro. ontem o Dorival deveria dar um, uma minutagem mais baixa até para ele, mas com a vida resolvida já o colocou no intervalo para ver como ele se comportava também, enfim algumas coisas antes de pensar, afinal onde o Dorival pode encaixá-lo, né? Isso. Foi inteligente apropriada a resposta do Dorival a respeito de titularidade, se a equipe que começou a partida de ontem com o Juventude seria titular nos jogos de mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil, a gente conversou sobre isso no Sport Center. O Dorival não precisa se comprometer com uma estrutura ou com outra. Aliás, como qualquer treinador, ele deve estar muito satisfeito em ter variações nas estruturas. E é isso que o Cebolinha representa hoje. Mas vamos lembrar como o futebol é dinâmico. Me perdoe, Glaucia, essa frase tão batida, mas quando o Cebolinha foi anunciado como novo jogador do Flamengo, a situação do time era completamente diferente do que é hoje. Aliás, o Bruno Henrique tinha acabado de se machucar, infelizmente, para todos. E talvez já houvesse ali uma situação de extrema pressão para um jogador que, apesar de ser diferente do Bruno Henrique, ter posições e funções diferentes Pode ocupar o lado esquerdo do ataque De maneira a levar muito perigo para o adversário Mas, de lá para cá O que aconteceu? A comissão técnica chefia chefiada pelo Dorival Júnior Encontrou uma maneira de desenhar o time do Flamengo Com esse losango no meio de campo Que a gente tem visto nas últimas partidas E o time decolou Aliás, ontem foi assim Que em 30 minutos resolveu o jogo com o Juventude Como fazer para o Cebolinha entrar? Tem uma configuração que é óbvia, e o Flamengo já tinha jogadores para isso antes dele chegar, continua tendo agora mais e melhores jogadores, que é uma configuração com pontas abertas e um atacante de referência. Pode ser o Gabriel, pode ser o Pedro, mas em relação ao que nós estamos vendo hoje, de, e time titular, é um desenho que exige a saída de um jogador. Uhum. Isso não é fácil de fazer, mas é muito mais difícil não ter o que fazer. E a comissão técnica do Flamengo entende que o Cebolinha pode tanto atuar, por ser um jogador móvel, inteligente e adaptável, no sistema com o losango que o Flamengo tem atuado, é óbvio que ele teria que substituir alguém, mas não seria obrigatoriamente necessário mudar o desenho para que ele entrasse no time, ou por circunstâncias, dependendo do adversário, dependendo da situação de um jogo em que o Flamengo começa de um jeito e termina de outro, não exatamente como ontem, porque a... O desenho de ontem foi basicamente o mesmo, com jogadores de características diferentes depois da entrada do Cebolinha e do Vitinho. Mas o Dorival agora pode mudar radicalmente o Flamengo dentro da mesma partida e isso é muito bom para ele, embora dê trabalho. Mas muito pior e muito pior para os adversários porque eles, do Flamengo, vão dar muito trabalho, sem dúvida alguma. E a sequência também no Flamengo, né, André, como o Dorival vai administrar o seu elenco, porque se colocando de volta, talvez, nessa briga por brasileiro, mas aí tem Copa do Brasil, tem Libertadores, jogo, jogos contra grandes adversários também. Então aí o que ele vai ter de escolha, o que ele vai ter que pensar, o que ele vai ter que poupar, Sim. acho que são coisas que também são, são levadas em conta nesse momento. Sem né? dúvida, mas como é muito melhor pensar com fartura, né, Com nossa, opções, né? Com opções, com alternativas que treinador diria, não, não, não, não eu acertei o meu time, chega para o seu supervisor de futebol, não, não, não, não, não, não, quero. traz, não traz, eu acertei o meu time, no tá futebol brasileiro ainda, hein? Isso, olha, olha, olha, em, olha em como o Flamengo mudou para melhor, lógico, em poucas semanas, as coisas podem se perder de uma hora para outra também e, e um técnico precisar de opções, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, ao contrário, eu acho que o Flamengo ainda vai melhorar, mas na hora de tratar de como eu vou atuar, que jogadores eu vou escalar? Como eu vou enfrentar as dificuldades que o calendário impõe? Lesão, suspensão, jogador que tem declínio técnico. Como que eu vou continuar com o meu time jogando bem como ele está? Eu preciso de ideias. E o Cebolinha é uma ideia. Além dos reforços, deu uma esvaziada também no departamento médico. O Dorival também se beneficiou muito disso. né? Um outro, uma outra pauta no Flamengo no dia de hoje foi a seguinte. O clube retirou a ação do STJD... Que tentava invalidar o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo, que gostaria de fazer a decisão da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense em casa, mas acabou retirando, embora o clube ainda reafirme que houve um erro, que o prejudica, mas a boa relação com a atual presidência da CBF seria a, a justificativa aí para retirar esse pedido, André. Essa explicação ninguém. Tá aí, galera, esse foi o vídeo aí, né? Vídeo longo aí, né, do, do canal Mas é, os, Esse negócio aí De o Flamengo, né Tá brigando aí no STJD para Devido ao mando de jogo Porque o, porque o Flamengo quer, quer Decidir no Maracanã Né, eles querem decidir no Maracanã Como é que é isso, né? vocês querem decidir no Maracanã, né Porque, tipo assim Como eles jogaram fora de casa contra o Atlético Mineiro, perderam por 2x1. Né? Os comentários iam falar, mas o vídeo terminou. Mas eles jogaram fora, eles jogaram fora de casa. Perderam por 2x1. Estavam né? com vontade de dois gols para classificar para a próxima fase. Aí depois o time né? ganhou 2x0, tinha que fazer dois gols. Fez o certo Fez dois gols Se classificou Eles não querem decidir Na área da Baixada Por quê? Por quê? Deus? Porque Era Para se fazer tipo assim O sorteio lá Você vai fazer tipo assim Não, o Flamengo vai jogar fora de casa Vai jogar como fez o Paraná esse ponto. Decide no Maracanã né? Então é isso É ruim né? É ruim né? Porque jogo da volta Você vai jogar o jogo da volta Se você jogar o jogo da volta né? Com o um apoio da torcida Da parte de Paranaense né? Se Se dá certo Se o Flamengo jogar o primeiro jogo Fora de casa Porque o jogo é semana que vem se eles decidirem ele jogar o jogo né, fora de casa, eles vão jogar fora de casa, né? Então, era para ele fazer tipo assim, o primeiro jogo ia ser fora de casa, né? E o segundo jogo ia ser em casa, na casa do Flamengo. E é isso. E sobre o jogo de Flamengo Curitiba, hein? Foi muito bem o Flamengo, chocou muita bola mesmo, jogou muita, mas muita bola mesmo. Tinha futebol pra jogar? Tinha. Mas, Denis, o, o, o, o time tá, quer brigar por título? Quer brigar por título. O time tem três competições pela frente ainda. Entendeu? Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, muito mais. Entendeu? Tem muita coisa aí pra acontecer. Ah, o Flamengo quer ganhar tudo? Eu não sei, né? Se o Flamengo quer ganhar tudo, né? a vontade tem que ser grande a vontade tem que ser grande é isso por time ganhar tudo a vontade tem que ser a vontade tem que ser grande tem que ter primeiro a vontade de ganhar tudo e é isso se não pôr vontade não vai ganhar né e é isso é, não se esquece de se inscrever no canal deixa o like ativa a notificação para você não perder nada compartilha para galera tá bom é muito importante compartilhar com a galera. Então é isso. Valeu, fui!